A Pesquisa de Satisfação de 2018, realizada nos meses de setembro e outubro, apontou um alto grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Justiça do Trabalho matogrossense. O TRT alcançou 82,80% de satisfação, superando a meta, que era de 76%. A Pesquisa de Satisfação auxilia na gestão do Tribunal, pois identifica as áreas com problemas no atendimento ao cidadão, advogados, procuradores, servidores e magistrados. O TRT de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa firmaram um termo de cooperação que viabilizará a implantação de uma emissora de rádio FM do Tribunal. A parceria firmada prevê que a Assembleia disponibilizará espaço físico e infraestrutura para a transmissão do sinal. Quando em operação, a rádio alcançará toda a região metropolitana de Cuiabá. A perspectiva é que a emissora seja utilizada também por outros órgãos do Judiciário matogrossense e retransmita o sinal da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. O Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho Coordenado pelo TRT de Mato Grosso, tem realizado um ciclo de palestras a trabalhadores em Cuiabá e Várzea Grande. As palestras pretendem contribuir para a redução de acidentes de trabalho. Em Várzea Grande, a juíza Leda Borges orientou cerca de 250 trabalhadores na área da construção civil. Em Cuiabá, o juiz Ângelo Cestari abordou o tema com os empregados da concessionária Águas Cuiabá.